Oi, hoje a gente está aqui em um vídeo um pouco diferente Eu vou mostrar para vocês que a gente está fazendo uma reforma aqui Mas o principal desse vídeo é essa parede Essa parede aqui vai ser tecido E eu tinha falado para vocês um tempo atrás Que eu ia mostrar como você pode fazer uma mudança na parede Mesmo se for casa alugada com tecido e sem colar ele na parede, sim, sem colar, a gente vai precisar primeiramente medir a parede toda, eu já medi essa parede, ela tem cerca de 4 metros por 3, bem grande a parede mesmo, tá? esse canto vai ser um cantinho onde vai ficar um quartinho de bebê, onde a gente vai tirar as costas da Casa Rock e tudo mais, mas aqui nessa parede eu vou fazer ela de chevron. isso mesmo, aquele tecido que todo mundo ama, esse tecido aqui, que ele vai ficar nessa parede toda, nesse, nesse sentido aqui. O tecido, a escolha do tecido, você tem que escolher um tecido que tenha a trama mais fechada possível. Quanto mais fios, melhor, se for de algodão, ou tecidos que sejam de, de estofamento, tapeçaria. É bem legal também, tá? Eu já fiz bastante parede assim. Esse tecido, você tem que pegar, medir a parede, e pegar e colocar mais 20 centímetros de cada lado. Ou seja, se ela tem 3, ela tem que ficar com 3,40 no tecido, porque isso aqui, se a parede estiver fora de esquadro, ou se você mesmo colocar fora de esquadro, dá para arrumar ainda depois. Senão, não tem o que acertar, não tem como acertar nada. Como essa parede é muito grande, eu tive que pegar o tecido e fazer uma costura nele no meio. Então vai ficar dois tecidos aqui, ó. E eu fiz uma costura de overlock mesmo. Você faz com a costura o mais, mais fino possível que você conseguir na overlock ou na máquina reta. E, e deixa a menor quantidade de rebarba possível aqui também para não ficar sobre lente na parede, tá? Esse tipo de aplicação que eu vou fazer sem colagem é bom porque se a parede estiver muito irregular, ó, como você pode ver, ela está bem cheia de, de bastante ponte agudo e tudo mais. Isso aqui, se eu tivesse fazendo o tecido colado nela, ia ficar tudo aparente. Eu não quero tratar isso daqui porque aqui é alugado, como eu já falei para vocês. E para eu tratar isso aqui ia demorar muito tempo e a gente não tem esse tempo. Então se você puder fazer isso na sua casa ok muito bom porque daí você vai poder deixar muito mais liso. Só que é, dessa forma não tem necessidade como eu vou fazer. Então a gente vai utilizar esses preguinhos aqui. Esses preguinhos pode ser esse esse mais pequenininho mesmo tá. Esse preguinho é o preguinho que a gente normalmente utiliza para pregar fundo de gaveta fundo de armário essas coisas. Como que você vai ver esse preguinho ou se você não encontrar esse prego aí na sua na sua região, você vai, ver, vai fazer o seguinte: vai pegar um deles, vai lá na sua parede e vai bater lá o martelo. O menor que você conseguir de prego que não entorte na sua parede, tá ótimo. Esse que você vai utilizar. Se você pegar um muito pequeno que quando você bater ele sempre entortar Aí não tá bom, você tem que pegar um, um pouquinho mais grosso Que daí vai ser o que você vai utilizar Porque ele precisa entrar inteiro na parede para prender o tecido, tá? Então é com o prego que a gente vai prender esse tecido Primeiro a gente vai então colocar Subir lá em cima e eu vou prender tudo Lá em cima primeiro Na parede E depois eu vou descer e vou prender Embaixo e as laterais Lembrando que a gente tem que deixar sempre A, a margem de segurança Que eu já tinha falado lá os centímetros a mais para cima e para baixo deixar distribuído Para as laterais também deixar distribuído Vamos lá fazer Já está quase tudo pregado como você pode ver E aqui onde eu estou terminando eu vou mostrar para você como que eu estou fazendo Aqui a parte de cima a gente precisa fazer isso ó. Você dobra o tecido aqui Então a gente faz essa dobrinha para dar acabamento em cima Como aqui não tem teto para cima então é mais fácil então aqui, ó, eu dobro o tecido, coloco ele na parede aqui, onde eu quero que ele fique certinho. Venho com o preguinho, um dedo para baixo do, do, do teto seria seu, né? Aqui no meu caso é da parede. E... Essa parede tá bem feita. Mas em alguns lugares ela estourou, como você pode ver aqui, ó. Tá estouradinho. Estourou aqui pro lado de cima. Então eu fiz um, dois pregos aqui. O prego... Você vai até o final dele. Ele tem que ficar com a cabecinha bem rente, pra ele não ficar aparecendo lá de baixo, tá? E ele vai ficar dessa forma aqui, todo... Todo bem... bem... Parece que já tá pronto, já. Só... Aí agora... O final, você vai ter que fazer a parte de baixo e as laterais. Então, aqui eu só vou, fa vou fazer aqui a parte da finalização. Mas, uma dica que eu dou pra você é não pregar aqui na borda já. Prega mais ou menos aqui, ó. Deixa um, uma distância antes da finalização. Porque você vai precisar fazer a, o acabamento naquela borda. Talvez tem tenha que cortar tecido e tudo mais. Então, é melhor que você não finalize ainda, vou colocar aqui o preguinho, cuidado para não puxar o tecido demais também, que se for tecido que é elástico, se for algum tecido que é elástico, ele pode ficar engrovinhado aqui, puxado aqui, aí não fica legal. Então você tem que ir sempre olhando. Eu preguei mais ou menos de 20 a 30 centímetros de distância um preguinho do outro, tá? Agora eu vou descer pra gente ver lá embaixo como é que ficou. Aqui de baixo a gente já pode ver aqui, ó, que o tecido está praticamente todo colocado já na parede. E eu vou prender ele agora aqui na parte de baixo, ó. Tá vendo que eu deixei aqui essa, esse, essa rebarbinha aqui? Isso daqui também a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Eu vou pegar esse tecido... Vou dobrar ele, no caso, se você tiver rodapé, mesma coisa, dobra ele e prega ele embaixo, ó. Bate um preguinho aqui embaixo e ele vai ficar com esse acabamento aqui. E precisa, aqui embaixo? precisa pregar embaixo antes de pregar na lateral? De não, fazer primeiro, o acabamento. A primeira coisa, você vai sempre pregar, é, se você pregou em cima, você já prega embaixo e depois você prega a lateral. Porque a lateral ele vai esticar para os lados e aqui embaixo ele vai esticar o tecido na, na horizontal. Então dessa forma o tecido ele já vai pegar e vai ficar colado na parede. E aqui nas laterais vai ficar só um acabamento mesmo. A lateral a mesma coisa, ó. Essa quantidade que eu deixei aqui, então a gente vai pegar, vai dobrar o tecido para dentro e finalizar. Lembrando que tecido que é muito fino, ele pode ficar aparente. Então o ideal é você pegar um tecido que não seja muito fino Ou, no caso aqui, eu vou, como o meu tecido é mais grosso, eu posso pegar e simplesmente virar ele Agora se o tecido for muito fino, você vem aqui, faz um recorte mais ou menos aqui, mais perto E vira um pouco menos, que daí ele já vai ficar com acabamento legal Eu vou fazer aqui essa parte agora e já já você vai ver ele já finalizado E eu vou dando algumas dicas aí no decorrer do trabalho na parte de baixo, eu recomendo que você inicie sempre da metade do tecido para as laterais. Então, você vai escolher aqui mais ou menos onde está o centro do tecido e vai começar a puxar para as laterais. Claro, quando você está trabalhando com prego, pode ser que ele entorte, alguma coisa assim. Então, é bom você ter um sempre um pouquinho mais grosso, porque a gente não sabe onde que o rebote está um pouquinho mais grosso. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, o prego entrou todo. Agora aqui, o prego já deu uma entortadinha logo no começo. Então a gente vai ter que tirar já esse preguinho daqui e tentar com o outro. Vamos ver se ele... Esse foi, foi. E aqui a gente sempre tenta fazer com que fiquem o máximo escondido os preguinhos, porque eu não quero colocar um outro acabamento aqui por cima ainda. Então eu estou fazendo o prego sempre na parte cinta do tecido E se você estiver trabalhando com algum outro tipo de tecido Sempre tenta trabalhar na parte escura do tecido Porque daí o prego vai ficar já mais escondido Mas tem umas outras táticas que você pode utilizar Por exemplo, se o seu tecido for vermelho ou branco mesmo E você está utilizando prego Você pode pegar um pouquinho de esmalte passar na cabecinha dele depois que finalizar Que também vai ficar um acabamento muito bom Aqui as laterais também eu faço da mesma forma Eu começo do meio para baixo, do meio para cima Assim como desse lado, quanto do outro Aqui eu já preguei aqui essas laterais todas E agora eu vou fazer esse cantinho Que é, simplesmente, você vai pegar O tecido vai colocar, ajeitar de um lado, ó Ajeitei ele de um lado Aí eu venho, ajeito a parte de baixo também Dobrando mesmo, ó Ficou alto Aí você vai dobrando até chegar Aonde você quer Claro, o canto é um pouco mais difícil de fazer Mas ele, Como eles são cantinhos Que vão ficar mais perto da parede e tudo mais Não tem problema você fazer ele Ele ficar um pouquinho mais de rebarba, tá? <risos> <risos> Lembrando que aqui atrás é uma coluna. E essa coluna tem um concreto bem forte. Então por isso que aqui já tá mais difícil. Vamos tentar com um prego um pouquinho mais... Mesmo assim. Colocar um prego um pouco mais grosso. Vamos hum. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas... Dá um pouquinho mais de trabalho, mas... Tem que ficar bem preso. Aqui, ó, ele ficou um pouquinho engrovinhado, mas não tem problema, tá? Isso aqui dá pra gente acertar depois. Então aqui agora a gente vai fazer a parte de cima. E como você pode ver, ó, é uma coluna. Por isso fica um pouco mais difícil desse, nesse lado. Mas agora a parte de cima a gente só vai... Puxando aqui o tecido, ó. E pregando aqui até chegar lá em cima, tá bom? Aqui tinha sobrado bastante tecido, então eu retirei ele. E aqui, eu, como que eu retirei? Eu peguei o tecido aqui, você pode pegar aqui na metade, puxar aqui pra lateral. Essa lateral aqui eu deixei com 10 centímetros, e o que se passou disso eu, eu tirei daqui da, da parede, do, da rebarba. Aqui, aproveitando que eu tô aqui assim, você tem que fazer a seguinte coisa. Eu faço esse movimento nesse sentido para a parede. Encontro onde que é o meu vinco aqui. Seguro nele. E já... Dobro ele para dentro, né? E é importante que a dobra fique certinha, porque daí ele não vai dar... Vai dar acabamento melhor. E aqui eu já, já consigo já o meu canto com a parede. Dessa forma eu consigo manter um lugar certinho para tecido liso porque normalmente se o tecido é estampado ele vai seguir uma padronagem reta se o tecido é liso, você fazendo isso toda vez, ó marco aqui com a unha mesmo quando eu vou fazendo isso, ó, ele vai ficando esticadinho e aí eu posso ir colocando prego normalmente que daí ele vai ficar um acabamento muito bom eu vou finalizar esse lado agora e já você vai ver como que ele vai ficar acabado inteirinho e aqui a parede finalizada ficou bem bonitona do jeito que eu esperava ela ficou até é, aqui ó como você pode ver ela tá presa nas laterais como se fosse um quadro então dessa forma a gente elimina toda e qualquer uh, irregularidade que a parede tenha então aqui ó se eu toco nela às vezes ela faz isso daqui ó isso é normal não tem problema nenhum isso acontecer o importante que a gente queria era que ela escondesse as irregularidades da parede e ela escondeu tudo Aqui vai um berço, aqui vai ficar um espacinho onde a gente vai montar um quartinho Então se você quiser ver dicas de como você pode montar o seu quartinho de bebê Ou então coisas parecidas, assim, numa decoração até do seu quarto mesmo Acompanha a gente aí que eu vou montar aqui Essa playlist que vai ser só de como montar ou decorar o seu quarto de bebê ou quartinho normal Um quarto que você tem aí na sua casa, um cômodo, um hall, qualquer lugar Você pode colocar esse tecido aqui que vai ficar muito legal, tá? Ali, a gente tá acabando aqui agora também essa parte Isso aqui você pode ver em vários lugares do YouTube A gente só... Tô puxando aqui a última parte aqui, a última fita Pra vocês verem como que tá ficando Mas esse é outro vídeo que eu quero mostrar pra vocês Outra... outra parte, outro vídeo Se você quiser ver esse vídeo de como que a gente fez essa parede E como que a gente tá decorando aqui todo esse cômodo que é o nosso estúdio aqui no Barracão da Casa Rock, Clica aqui ó, acho que vai estar desse lado aqui, não sei Clica aqui que vai ter também um vídeo mostrando como que a gente está fazendo tudo isso aqui, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, já coloca aí embaixo e assistiu até o fim, gostei da parede de Chevron, hashtag parede de Chevron e comenta aí embaixo aí se você gostou, se o que que você achou, se você tem alguma dica legal para colocar também na parede, alguma outra coisa. Ah, aquela parede ali você pode bater preguinho no meio também para colocar quadro da mesma forma. É uma parede totalmente normal e funcional. A única coisa é que o revestimento dela é de tecido, tá? Então segue a gente nas redes sociais, também ativa o sininho aqui pra você saber ficar por dentro das novidades do canal e também se inscreve para que você fique, veja todos os nossos vídeos que a gente, quando a gente postar, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!